Antes de sair, dê o seu like, faça seu comentário e se inscreva no canal, orando com o Pastor Arás. Eu e você temos uma opção. Acreditamos, confiamos e estamos ao lado de Deus e do Evangelho. Ou negamos. Se nós o negarmos, Ele nos negará assim perderemos a vida eterna, se nós o aceitarmos, ele nos aceitará, e Deus é dono do céu, da terra e de tudo que nele contém, Deus é o Senhor de todas as coisas, Deus é o Senhor de tudo, Deus é o Senhor de todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez não haveria nada quando Pedro negou Jesus Jesus já sabia tanto que Jesus disse olha Pedro antes que o galo cante tu me negarás todos nós cristãos temos um galo na nossa vida qual é o galo meu, o seu galo é o mundo é o pecado é o mal que está à nossa volta... tudo aquilo que nos leva a negar Jesus. Figurativamente, um galo é um problema. Qual é o problema que te afasta de Deus? Qual é o problema que te impede de andar com Deus? Qual o problema que você passa, que você não tem condições de andar com Deus? Pense nisso, amado amigo, amado irmão. Pedro negou Jesus... Mas eu e você não precisamos negar Jesus. Eu estou aqui na sua FM Moreninha 106.3 trazendo essa palavra para você, dizendo nós não precisamos ser Pedro. Nós não precisamos ser Pedro. Não. Não precisamos negar Jesus. Muito pelo contrário. Nós temos a oportunidade de aceitar Jesus, crer, e andar com Deus, se nós aceitarmos, crermos e andar com Deus, Ele nos aceitará, e Ele nos ajudará a andar com Ele, e o que é mais importante, nós seremos recebidos por Deus em glória, porque o céu pertence a Deus, o céu não pertence ao homem, o céu pertence a Deus, Ele é o Senhor da glória. E quando eu e você partirmos para a eternidade, nós iremos encontrá-lo. E ali saberemos se nós o aceitamos ou se nós o negamos. Quando você ouve um hino de louvor e adoração, quando você liga o rádio e escuta uma mensagem de pregação, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, ali você está dizendo, eu estou ao lado de Deus. Eu estou a favor de Deus, eu estou Somando, participando do reino de Deus Querido amigo, querido irmão Guarde essa palavra no seu coração Pedro negou Jesus No momento de fraqueza, no momento de tribulação No momento de angústia No momento de dúvida Mas eu e você não precisamos negar Jesus Eu e você não precisamos negar Jesus muito pelo contrário, aceite a Deus, aceite a Jesus, creia na Palavra de Deus, ouça o Evangelho de Jesus e permaneça na presença dEle. Permaneça na presença de Jesus. Meu amado, Pedro negou Jesus. João não negou, andou com ele, esteve próximo dele, durante o julgamento, até a sua crucificação, lá estava João, próximo a Jesus. Ele não fugiu, ele não negou Jesus. Pedro negou. É claro que, lá na frente, Pedro chorou, se arrependeu, pediu perdão e foi perdoado. É evidente. Quem conhece a Escritura sabe que o apóstolo Pedro... Se tornou um grande pregador a partir daquela negativa. Você vê você tem uma ideia, a primeira pregação dele ganhou quantas? 3 mil almas. Então, amado, creia na palavra de Deus. Seja amigo de Deus, parceiro de Deus, seja servo de Deus. Ande com Deus, ouça a palavra de Deus. Escute os hinos de adoração a Deus, ouça a palavra de Deus.